Fala galera, beleza? Eu sou o Noite, trazendo mais vídeo pra vocês de Roblox. Granny, a gente tava eu jogando. Não, olha, pro... de eu... Chega, não, que eu ficar agachado. É. Bora jogar normal. E bom, vocês conseguem me ver aqui? Sim. N não sei. Olha. Eles não conseguem te ver lá. Eles não conseguem. Nossa, eu só tô. Eu, só, eu tô muito bravo. Eu tô muito oh, bravo. Hã? Eu tô muito bravo. Oh my God. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, Já vi, já vi, já vi, já vi! Oh, Não sei. Galera, é. Se isso é vai ser bem curtinho, vai ter uns dois minutos. Depois eu vou pra uma próxima parte e veio assim. Ai, oh, tô preso! Ô Luca, tô preso! Ah, Me soltei! Me soltei! E bom, esse barulho todo é desse teclado aqui, ó, barulhento pra caramba! Não! Tô preso! Onde? Legal. Olha aí embaixo. Ah, é... anda, anda pra frente. Ó, oh, vou te bater, vou te bater. <risos> tô preso! Tô preso! Vai! Vai, mãe! Tô preso! Tô preso! Não conseguiu apertar W! Nem S! Calma aí. Não consigo! Tô preso! Peraí, Tô preso! Sai, sai, sai, sai! Sai, sai! Ah! É Isso. É por quê? Vem, vem, vem, anda. Tá aqui, Ai, ai Nunca tá preso. Olha aqui, galera. Nunca tá preso. Ah, eu tô me vendo, galera. <risos> Nunca tá preso não. É. Boa. Ai, ai, Saí. saí. Bora. Boa, é, Bora pegar a é. arma. Eu vou pegar a arma. Eu Bora. que vou pegar a arma. Eu, eu, eu. Não, cadê, cadê? Eu. Onde que fica mesmo? Aqui. Ah, ah, não, não. não. não, não. Eu vou Para. De me seguir, Luka, você não vai Luka. pegar a arma. Nunca. Nunca, você vai ganhar. Ah, mãe. Me ferrando Luka. já que estava. Vou Tirar em você, mãe. Luka. Vou tirar em você. Vai tirar. Tirar na grana, cadê sua velha? É, cadê sua velha? a boca! Tirar da você. Da você da boca! Dessa velha. Tirei, Léo. Tchau. É, eu, eu, eu. Tchau. Tá vendo aí? Ô, meu velho! Toma, velho! Nossa, de novo aqui, velho. Toma, velho. Oh, Ô, mano, para de me seguir, mano. Eu vou, vou, vou, vou enfiar essa chave aqui no seu olho. Eu vou enfiar no, que seu, que olho. Que vou enfiar tá no seu olho. Vou enfiar tá. no seu olho. Vou enfiar no seu olho. Tô vegando esse. Tem como pular no jogo? Claro, eu tô apertando espaço. Olha aqui, ó. Ó. ó, ó. ó. Não, não vai, não não, não. não tem espaço, eu acho. Tem? Espaço? Tem como pular, Luca? Tem. Oh, oh, oh. Toma cuidado com a aranha. Ei, aranha. Ei, vem cá, aranha. Vem cá, vem! Aranha. Vai lá, Luca. Vai lá, Luca. Vai lá, vai mais pra frente. Vai lá pra frente, pegar. Vai lá, vai lá, mãe. vai lá, mãe. vai lá mais. Oh! Corre, corre, corre, corre. corre. Amiga, bestela. Amiga, ah. bestela aí. A gente tem que jogar carne, eu acho. É. é. é hum. carne. Mas aqui não tem o um botão de dropar, né? Então não vai dar certo. É. Vamos tentar. Ó, vamos tá fazer uma coisa. Alô? Achei a ah! ah, ah, mente passa a ah, medida um não passa ai toma aí pá a minha ele. Me na cozinha. Tô indo na cozinha. Você pegou a arma? Não daqui. Vamos pegar a arma. Vem cá, me segue. Tô no quarto da velha Tô no quarto da velha Aqui, Luca ah, Ali, ó ah. Aqui, ó Vou pegar. Pegou? Boa Aí, vem, vem. vem aqui, sua velha! Vem, sua velha, que a gente tá preparado! Vem, sua velha burra! Nossa! Nossa! Vem, cá! velha, não de nada! Vem aqui! Vem. Vem, vem! vem Vem! Cadê? Vem que você vai de lá! Um... Vem que você vai Ela um... ah, já acordou, né, Luca? Toma! Ah, hum. matou! Oh, oh, oh. Ah, mãe. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. <rik> é, Espero que vocês tenham gostado é. do vídeo. É. Tchau! Tchau!